Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, que eu não abri, meus amigos! Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim, rapaz! A nossa cobertura desse jogo continua aí porque nós temos muito conteúdo que foi revelado na TGS que a gente está trazendo aos poucos aqui para poder explicar para vocês direitinho como é que tudo está funcionando, as vantagens de muitos dos recursos que eles estão trazendo e hoje nós vamos trazer aqui, rapaz, mostrar para vocês, né, ver juntinhos em detalhes o que está que rolando Alguns recursos, alguns modos que vão ser tipo o paraíso para quem joga casualmente o Street Fighter, tá? Que são as batalhas extremas Que eu vou mostrar pra vocês aqui As modalidades que nós temos, né, disponíveis E o Game Center também Que é um detalhe, rapaz Um toque especial dentro desse jogo Que ficou maravilhoso Então se você tá curioso aí Se você tá curtindo os nossos vídeos de Street Fighter 6, cara Deixa aquele likezão maroto aí rebindo o botão do joinha Se inscreve no canal pra gente poder chegar aí Mais perto da nossa marca de 100 mil inscritos Estamos aí com esse objetivo Vocês nos ajudam demais E principalmente ativem o sininho com todas as notificações, se não, vocês não recebem os nossos vídeos aqui no YouTube, cara. Tá assim, tá foda, vagarai. E não se esqueça da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Luiz estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você. E está rolando sorteios da Brasil Game Show, dos ingressos, né? Nesse mês de setembro. Hoje mesmo nós teremos uma live, tá? Onde vamos fazer sorteios para todos. Todos os que estiverem no chat acompanhando a live, então não percam a oportunidade aí de ganhar um ingresso, poder conferir esse evento e dar um abraço na gente lá também Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela a gente poder começar a ver esse negócio juntos aqui, tá? Estamos aqui, primeiramente, eu tô aqui no site do Street Fighter 6, o site oficial, né, mais uma vez e nós estamos aqui na parte de detalhes de batalha em Batalha Extrema. Eu acho que vocês se lembram né, do aquele trailer robusto que eles lançaram para gente na TGS 2022, onde eles trouxeram não só gameplays dos novos personagens que foram apresentados, mas também o World Tour, que será um modo história, a gente vai fazer vídeo para poder falar em detalhes sobre isso ali. E também alguns outros modos como o próprio Batalha Extrema, que engloba vários tipos de lutas diferentes que a gente vai conferir agora também. Nesse videozinho que tá aqui, rapaz Eu deixo até separar aqui pra vocês Que eu já deixei aqui mais ou menos o um esquema Vamos lá, deixa eu separar aqui, ó Já estamos aqui no site, no canal do YouTube dos caras Deixa eu ampliar a tela aqui pra gente poder conferir junto eu Vou até tirar um pouquinho aqui a, minha, a, a música, né, por enquanto E aí a gente vai conferindo aqui com calma, tá? Primeiro de tudo, eles mostram aqui pra gente Vários tipos de modos de luta Vocês podem reparar aqui, ó na parte de cima, principalmente, que a gente tem aqui o Kenny o Ryu e nós temos algumas setinhas pra baixo aqui Estes são os HPs, como vocês puderam ver, né? Substituiu aquela barra tradicional por essas setinhas pra baixo aqui E basicamente esse modo de luta, ele consiste em um Hard Knockdown, vamos dizer assim, entendeu? Você tem que derrubar seu oponente Vou até soltar minha música aqui que eu vou deixar sem assim, o áudio disso aqui pra gente poder ir comentando em cima, né? Aí, ó, o que, que acontece? Vamos botar pra poder tocar aqui, ó Eles estão nos Hadoukens ali, pá O touro passou Inclusive, tem algumas coisas de cenário, né? Nesse modo aqui, pra poder atrapalhar quem tá jogando, né? E facilitar pra quem tá indo pra cima na ofensiva Ou consegue desviar desse, dessa trapaça do cenário, vamos dizer assim Pra poder conseguir o seu ponto E quando eu falo ponto, ó O Rio acabou de dar uma rasteira no Ken Beleza, ó Ele caiu Reparem que tava três setinhas aqui a do Ken caiu pra duas, entendeu? Eles diminuíram até do Ryu ali na verdade também Que eles passaram um pouco pra frente, ó Olha lá, o Ryu acabou de dar uma voadora no Ken Eu sem querer ativei um outro negócio aqui Que não era pra ativar, beleza? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui Vamos lá, ó, ó. O Toro passou no Ken ali O Ryu aproveitou a oportunidade Que acertou Ele deu um Shoryuken, a setinha foi e sumiu E ele conseguiu aí fazer o ponto Que finalizou a luta, ou seja... Essa batalha aqui, ela consiste basicamente em você eliminar todas as setas do oponente que estão aqui com hard knockdown Ou seja, você tem que derrubá-lo, seja por quais meios forem, entendeu? É, esperando a trapaça acontecer no cenário pra você implementar um golpe seu aí em seguida e tal Ou você, né, durante a luta ali, na sua esperteza, você conseguir derrubar o oponente também E aí, ó, vamos seguindo aqui, que tem outros modos pra gente poder ver esse daqui, cara, particularmente eu achei muito interessante porque tem essa bola aqui que vai sendo carregada até o ponto dela explodir, né? Então a gente fica numa briga de tacar a bola pra um lado e pro outro, né? Com os golpes especiais e tudo, a gente pode ver que determinados golpes fazem a bola ir com mais força pra cima do oponente e chega num ponto que ela explode e aí sim o HP da pessoa é retirado, ó. Explodiu aqui no Gael. olha só o tanto de HP do personagem que foi tirado aqui, né, vamos dizer assim Ó, aí passou aqui para um outro modo de jogo que tem esse bonequinho aqui, ó Que é aquele bonequinho do Mega Mê, Man, mano Baita nostalgia E aqui funciona da mesma forma É um outro tipo de luta, né Onde a gente vai batendo aqui nesse personagenzinho, ó E quando ele pega no oponente Ele meio que causa um efeito elétrico, né, por assim dizer Vamos até prestar atenção um pouco melhor Olha lá, ele realmente causa o um efeito elétrico que Em seguida, se a gente conseguir bater A gente vai, né, jogando Essa barra aqui, vamos dizer, né De vantagem de vida Mais pro lado do oponente, ou seja A Kimberly, no caso aqui Que tá com a barra de vida azul Ela tá com uma vantagem bem maior do que a Jury entendeu? E eu acredito que quando essa barra chegar aqui no, no limite, né, terminar aqui, aí a Kimberly acaba vencendo a luta de vez. Inclusive ela tá usando controle moderno aqui em cima, que vocês podem ver, ó. E a Jury tá usando o controle clássico. Então, assim, outro modo muito interessante. E nós temos aqui também um outro modo, onde a, a gente tem os HPs aqui dos personagens. E a gente tem aqui, ó, uma instrução no meio da tela. Ou seja, pelo que eu entendi, né, eu acho que todos aí também devem ter entendido dessa forma. A gente precisa utilizar aqui, neste momento, apenas Drive Impact para poder causar dano no oponente. Ó, pum! Bateu. Ó, agora só Jumping Attacks, ó. Só ataques com pulo, pulando, né, no oponente, pra poder causar dano, ó. Tanto é que o Jamie acabou de bater no look, ó. Não aconteceu nada com o HP dele, ó. Entendeu? E a, a, acabou aparecendo um recurso aqui no meio da tela, provavelmente de... É, poder colocar os dois personagens no neutro, vamos dizer E eles colocarem, apareceu um outro comando aqui pra gente poder utilizar Ó, é exatamente isso, ó Apareceu o Taunt aqui, ó Vamos até voltar só um pouquinho Tá no Jumping Attacks, aí apareceu esse recurso aqui, ó Que vai botar os dois personagens no neutro Ó, aí já trocou pro Taunt Quem fizer Taunt primeiro, ó Ele fez o Taunt aqui, completou <risos> O HP do Jamie aqui caiu um pouquinho, ó Tá vendo? E o do Luke tinha voltado, eu não reparei, deixa eu ver, deixa eu só dar uma voltada aqui Eu acho que o Taunt, olha ah lá, o Taunt fez o HP do Luke recuperar, tá vendo aqui ó Então assim, eu não entendi bem, deixa eu só voltar um pouco mais aqui pra gente poder ver melhor, pessoal Seguinte, quer ver ó? vamos voltar aqui na parte do Drive Impact, ó, esperar passar Pum. Ah não, ó, é o contrário, é o contrário, o HP começa baixo, tá? O HP ele começa baixo aqui, zeradinho né? E aí ó, a gente vai fazendo Essas condições da luta E o HP vai enchendo, vocês repararam lá Que tipo, ó, o Jamie bateu, bateu ó. Beleza ó, O taunt aqui, belezinha é, é isso, a gente pode ir batendo no oponente De forma normal Os ataques que não, que não são os que estão Aparecendo aqui no centro da tela Vão enchendo a vida devagarinho Vocês viram que o Jamie deu duas porradinhas Embaixo aqui e lá tava aparecendo Jumping Attack, né? Vamos até voltar um pouco aqui para vocês verem, ó. A gente vai descobrindo essas coisas aos poucos, cara, aqui reparando, ó. Olha lá, ó. Reparem que o Jamie vai bater, ó. O HP do, do Jamie tá aqui, né? Ó. Deu um chutinho, aumentou um pouquinho, deu mais um chutinho, aumentou uma beiradinha. E era Jumping Attack. Ou seja, se fosse um ataque pulando, teria arrancado mais HP. Mas não foi nesse caso, entendeu? E aí volta pro Neutro. Quem fizer taunt primeiro, recupera o HP no talo e o... acabou que o Luke fez primeiro, ó. e o HP dele tá com a beiradinha aqui, ó. aí ó, completou. Então, é exatamente isso que aconteceu, meus amigos. Então assim, meus amigos, basicamente do que nós temos aí do Extreme Battle, que eles mostraram, pelo menos, na Tokyo Game Show, é isso... Eu, particularmente, cara, achei muito interessante. Eu acho esse tipo de coisa divertido, saca? Igual a gente tinha, por exemplo, no Mortal Kombat 9, que é um jogo que a gente co cobre bastante aqui no canal, que a gente gosta muito, né? A gente tinha aqueles minigames lá no Mortal Kombat que... Do primeiro jogo né Veio do primeiro jogo Da gente quebrar as tábuas e tudo mais E eles deram uma repaginada em vários minigames No Mortal Kombat 9 Trouxeram alguns outros também diferenciados Isso eu acho que traz um respiro a mais pro jogo Principalmente pra quem curte jogar casualmente Não só partidas ranqueadas, casuais e tal Então eu acho isso muito, muito legal Da parte da Capcom quando eles estarem trazendo pra gente, saca? E um outro ponto Só pra poder finalizar meus amigos Já poder puxar isso daqui também É no Battle Hub né Que nós vimos também durante a TGS que é a central de jogos a gente viu lá que tem diversos fliperamas que a gente vai poder utilizar com o nosso avatar quando a gente criar no World Tour que a gente ainda vai falar sobre isso em outro vídeo pra vocês em detalhes, rapaz pra vocês não ficarem é, sem entender nada ou, ou não perder nenhum tipo de coisa lá que eles passaram pra gente de informação né, e com base no que a gente está analisando aí nesses últimos dias essa central de jogos aqui é um ponto muito legal, que como vocês podem ver, né, já é bem autoexplicativo explicativo na real A gente vai poder, ó, jogar diversos títulos clássicos nos gabinetes localizados nessa central de jogos Né, lá, dispute os melhores placares com outros jogadores E a gente vai ter jogos como Final Fight 1 um clássico disponível para a gente poder jogar dentro do Street Fighter 6 Vai ter também Super Street Fighter 2, que eles comentaram, um classicão A gente viu também imagens aqui no fundo, ó, se a gente reparar, ó isso aqui, se eu não me engano, é o logo do Mega Man, cara Parece que vai ter Capitão Comando também no meio Então, assim, eu achei excepcional eles colocarem isso daqui também como conteúdo extra Tipo, pô, a gente tá ali no estresse das lutas ranqueadas, das lutas casuais Quer dar um tempinho, cara, bora lá pra central de jogos A gente chama um amigo que esteja online também ali, né, jogando junto, sei lá Bora lá divertir junto nessa parada? Vamos! E aí a gente cola lá pra poder fazer isso Então, assim... Eu achei muito foda e eles realmente estão se redimindo nesse ponto porque a quantidade de recursos que eles mostraram pra gente que vai ter no Street Fighter 6 no seu lançamento é praticamente o dobro, na verdade é o dobro ou mais até do que foi o Street Fighter 5 no seu lançamento, então... Muito legal isso, pessoal. E é isso. Eu queria trazer, basicamente, explicar pra vocês, né? O que é o Extreme Battle. Explicar sobre esses modos de jogo que a gente vai ter. Como é que cada um deles funciona. E também trazer um pouco sobre esse Game Central. Que eu achei excepcional pra gente poder jogar os clássicos. Como eu disse no início, vai ser um paraíso, velho. Pra quem é jogador casual, sabe? Então comenta aqui embaixo, galera. O que, que vocês acharam aí destes novos recursos, desses novos modos que eles estão implementando para a gente no Street Fighter 6. Se vocês gostaram, se vocês são jogadores mais casuais de fato, entendeu? Se vocês vão se divertir mais com isso daqui do que com partidas online. Ou se vocês já vão mais para partidas online mesmo ali para poder se provar, se testar e treinar. E ir elevando de nível ali, enfrentando jogadores cada vez mais fortes. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês e meus amigos. E não se esqueçam de não me deixar o seu likezão, se inscrever no canal.